No vídeo de hoje eu vou te falar sobre o Santos Que deve se acertar com o técnico Fábio Carilli Também vamos falando aqui Do Mundial de Clubes que não vai ser No Japão, que história é essa, Dennis? Vou falar desse assunto Vamos começar o vídeo falando Do Mundial de Clubes que não vai ser No Japão, por quê? Porque cada pandemia que está acontecendo lá No Japão, né? É, as Olimpíadas de Tóquio foi lá, né? Então A, a FIFA aí tenta é, procurar uma nova sede o Mundial de Clubes que vai, que vai aí acontecer nos dias 9 e 19 de dezembro de 2021 é, os times aí que vão que são campeões da, da Ásia da África também da, da América do Norte da América do Sul e da Europa né? é, são esses times aí que, que se classificam mesmo que, é, que chegou numa final de Mundial de Clubes em 2019, perdendo para o Liverpool e também foi campeão da Libertadores de 2019, né? o batendo o River Plate e vencendo o River Plate por 2x1. E agora o Flamengo tenta agora ao seu rumo ao tri. Tá bom? Vamos aqui falando sobre o, a equipe do Santos que deve se acertar com o técnico Fábio Carelli, o técnico que foi demitido do Corinthians em 2019. Agora, Hoje tem uma reunião marcada, marcada aí para de tarde, né? É, para se acertar com o técnico Fábio Carelli. Né? O técnico que, que foi demitido, né? e de um time árabe. E aí, agora o, agora o técnico Fábio Carelli deve aí ser o novo técnico do Santos. Né? Vamos ver que se não faz um trabalho bom, vai ser muito criticado pelo torcedor Santista. Sabe que o torcedor Santista é assim, ó. Olho olho no estádio na bem a equipe que não recupera os jogadores então são assim ó. todos os times são assim é, e também é, são muito criticados né é, também vou falando aqui também sobre é, sobre o jogo né que o Santos vai ter a copa tem a Copa do Brasil pela frente contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Na próxima quarta-feira. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o like. Porque o teu like ajuda demais o nosso canal. Tá bom? E ativa as notificações para você não perder no vídeo. Deixa o teu like. Porque o teu like ajuda demais o nosso canal. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Fui!